Agora sim, muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição Poética, onde vou ter, vou estar em conversa com Maio Copé. Maio Copé é um dos míticos, grande, emblemático músico e artista plástico e poeta guineense, para quem não conhece essa faceta do Maio. Uh, hoje vamos poder explorar um bocadinho mais uh, sobre o percurso e trabalho, principalmente um novo trabalho do Maio Nona Ribatera. E, nesse né, momento, tem ali comigo, na junta que é no estúdio, Manu Copé. Boa noite, dinheiro Como é que você está? Boa noite, boa noite. Messias, boa ainda, Boa o natiga muito bem para a o que a na falar e para mostrar o mesmo mensagem de guinete o que é que, uh -huh. que, que, que na conta ah, ah, ok okay, ma, ok boa noite this song give me chill ok Maria Correia e um estudante de medicina Lina UK com é tal som? tá e tá e e animal eu estou chill. Muito uh, David, bem. muito boa noite. Bacar Sanon, mantenhas. Uh, Carlos Emílio Costa. Uh, boa noite, mano. Francisca, oh, boa noite, meu sobrinho querido. E Cota Maio. Uh, a não bem. sabe. Mano Copé, é. boa noite. Como é que você está? conta tá Linda? como é que você está? Como é que você está? é vale na minha vida ali, tudo, gente, sobretudo na época ali, de corrida, não tem duas corrida tempo, não tem a corrida de vida, não tem a corrida de sobrevivência, baby, Juga jogar Não é? é Corrida de vida, corrida de sobre, sobrevivência, maio e poeta. Maio é, artista, é. maio e poeta, maio e cantor e compositor. É, a mim tem grande orgulho, tem grande felicidade de ter de ter tido a oportunidade de conhecer, de trabalhar com o Bo, na coisas mais pequeninas, grandes, yeah. acima de tudo, de humildade e de coisas que estão tá fazendo com que não tenha é leído Bo comi, na minha cor para tudo, ainda que não tenha papel Bo, com um certo carinho, apesar de Bo tamanho, apesar de Bo procurso, o continua a ser humilde. Essa. E riqueza mais grande que um pecador pode ter, exemplo mais grande que não pode passar para outro uh, Maio, um, antes de mais, me se desejou, na nome de alta definição poética, que é canal, na nome e minha família, parabéns. Parabéns não só para o percurso mas depois de alguns anos de silêncio, vou conseguir te ensinar um trabalho que na é para ele mesmo não na ribatera, e um trabalho que toca, que na cura e na todo lado. É, Mister show ainda para falar, Guintes, mantenha para depois, não você para a conversa. Sim, mantenha, nunca há de falta. Mantenha hum. para tudo, que meses, que está fora, que está dentro, que não está ouvindo, que não está albino, que eles usam na janete, na hora, na cia, constante fuso horário, não é? Então, todo mundo que não está ouvindo, já mantém a dignidade, para não continuar a pegar outro, para ver o é que está dividindo e pouco demais. O que está separando separa, e pouco, o que está juntando mais, para não continuar a unir, para não continuar a conversar, para não chegar a uma conclusão. O objetivo principal é ir para não ter. junda juntar, até, juntar, juntar, até. juntar, mas tem um tempo que está acabando. É que mas, não, não continua a falar, mantém, não fala, mantém, está tudo cantos do mundo, estar ali na né? pequena entrevista e uma oportunidade para o papel de disco, papel de vida, para não compartilhar, não é? Esse momento. Exatamente. É, assim, eu não acabo de ouvir um bocadinho de introdução de Maio, é, e antes não vim para começar o papel desse trabalho. É, Lembram-se de Maio, hoje não fazia check som de câmera, tinha um é pequenino na caixão, na altura do quarto centenário, olha, onde a tia é de Caxeu, tia Zita, a Rosa Barros, ali próprio me mandou um comentário. Boa noite, Emílio e Maio, minha mantenha Lembra na quarto centenário, Maio cantou música, que nunca ouvi mais na disco. Não está cantando, a minha, a minha mulher tá falando esse música, dá falar falando música de Maio agora. Mas eu quero a gravar na água. Para mim, tão fã de Nelson Mandela, que, que música fica. Abuchorantang, no 88, na altura do quarto centenário de Cidade de Cachorro. É assim. é é, é, é é a música. Mística, o oceano, mamarronca seta, ali povo de mundo na pide para liberta Mandela. Ah, liberta Mandela. É sério! A, é a música fica na mim. Tá é sério. Tem paciência, minha irmã, a, que a mim falou, a minha tem muito gosto de ajudar a pôr e botar vários poemas, tudo na, num livro, e por isso um livro físico, e-book, mas pensa tudo como posto e arquivado, que não falar? tal tá letra de maio, não se vende não vai buscar para mostrar aqui, para ver aí documento. Agora, uh, maio, parlendo além de Broxa o Ganha-Balha Festival na Guiné-Bissau. Como é que... Cá tá que segredo para o sucesso? Sim, mas eu digo, a mim descobriu, eu estava a descobriu uma coisa que... Eu, os tinha colegas que eu descobri, eu fazer pesquisas musicais, não consegui entrar naquele campo etno-urbano, que está sido entre a cidade e zonas urbanas. Então, fazer alguns estudos, mas, sobretudo, o que é que a gosta dele? Não consegui descobrir o que é que a Gnésia gosta dele. Então, a hora que não vai para o espetáculo, não está tentando levar esses ingredientes, tudo. Quer que que não faz é o seguinte? Se interessar para o espetáculo? Quer que que não é interessa? Quer que não põe é o é é um público contente? Quer que é que não põe os juros classificando? o letra porque parte mais apreciado de juros e letra parte mais apreciada de, de, de, de, de público e música o que é por nós fazer na palco então tenta jogar é, é três elementos fortes para um, um sentido só muito bem é... depois do festival agora na não conta guindis não conta aqui um segredo grande, que eu pouco consegui perceber. O de maio lança Broxa e fazia um tour na Guiné-Bissau, na Bangar de Cidades. E o último espetáculo que o maio dá, antes da guerra, de 7 de junho, e foi na São Domingos, na norte de Guiné-Bissau, na São Domingos. E para a primeira a minha era jornalista na Rádio Casumai subaí mais... ah, ah ok, okay. tu pires, é, pirim, e fala é, é. maio está ali mas há boa como me se pôr fazer maio entrevista na rádio então amigo vai primeira entrevista maio antes do espetáculo madrugada guerra com que lá pata não olha pode, pode, pode mais maio não vi só na Portugal na 2000 e tal não olha mais na Moscavide não no pia me falou Mano para quando o novo trabalho falando se vi no estilo e que é tão comercial então, gravar com muita frequência e é preciso ter financiamento para a uh, Tudo é, é outro componente. Então, é preciso tempo para conseguir um álbum. O é bom tempo para tirar um álbum uh -huh. que não fosse explorar mais. Como eu não sinto que é novo trabalho? Uh -huh. bueno, o trabalho é um trabalho que chega na hora exato. Não te feliz que é trabalho. Isso com o é. UPA é, de manga de filho, o Cotacicaco não vem em o próprio. Não compreendo. Até músicas que nunca davam assim, tanto valor, ou nunca pulvam logo como primeiro, primeiros de músicas mais fortes, e ficava para revelar uma música forte. É. Mas até como a falar que é disco uh, embora com muito silêncio, e música que trabalhado, tomou-se uma hora com. Uh, Cunhada, ora ora quando fazem canja de madrugada. <risos> Yo, para pôr tudo o que inte contente, ora com boca que sabe já sim. Minha esposa te fiquei na puxa gordo. Nah, não há boa má não há boa boa pude. O então é o, também para então a gente juntar sentido, é para fazer um bolo de canja. Para pôr o que inte está contente, para pôr boca no lugar, não é? Então que ingredientes, um, que ingredientes que é necessário tudo está dentro dele, ah, Sal, maletas, limão, seguro de assim, tudo que fede, fede o racinho, e fazer com que ele ganhe esse valor que ganha. Ok. Que Maio, bom que se... bom também. Que bom monte trabalho, junto, a cabeça junta Maio, L uh, não para a conversa ainda um bocadinho, deixa eu, vou brincar, que é que eu não é no aquele, ou brinde a público aquele, agora, para não começar, porque não não tenho mais ou menos 45 minutos. É... Ah... Ok, 30 a 45 minutos. Então, 30 minutos. Mas... 30 minutos. Yeah, yeah. É lá. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. bom, bom, bom, bom, bom, okay. um... assim, é só. Um ok. É um momento muito perturbador, é um momento muito difícil, é um momento uh, que eu fazia com que expectativas que não tínhamos para disco para fazer, pelo menos, um turnê na Europa, para virar para a Europa, antes de vai para a Guiné. Mas não está condicionado a parar, quando pudesse, para... quando puder, para que não passe, não, a cidade, para a cidade, o cidadão no mais coragem de trabalhar, né? Por exemplo, se eu falo com uma pambilinda aqui, com música, não lembra logo, mas ontem era dia de Minjeri, de Guiné-Bissau. como Com como mercado coa co morti de de de de de de titina sila na na rio de janeiro. depois vi aquele lá, eu era apafrancado, música de titina sila, pronto, Tima sila minyal kompeten, kudina diseduh masih pasti kau besok. Tima sila minyal kompeten ti kudina diseduh masih pasti kau besok. Donori di farri musi armanafus, urimo la na ah, tijiná, o, o de o é. Aê, aê, ai, ai, Aê, aê, ai, ai, Tirem bem o cotilo, a o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 La la ri corre come Viva a mulher de Parabéns, a mulher ter. Parabéns, Maio Copé. Maio, já é uma mulher com a boa e copé de povo. Ah, eu vou te dizer, não é, garoto? copé de povo. Copé, uh, minha irmã, garante. Um, como é que eu decidi com a cantar? Ah, você na menininha você a, não estou no Talanta com muito talento mas talvez que eu tenha descobrir na hora ah, porque sou de sou meninos na brincar o teu nota como este em queda que coisa este em queda que coisa então a mim menina desde menininha é entre colegas não sempre queda com arte e desenho mas havia estudar o havia antes usa para desenhar Desenhando a parede, usando. Mas é da mal para pegar. Pô, que tempo, é da mal para. Uh, menino Boledor, compre. Então, e pôs. Comi-me a na escola primária, na escola de padre, uh, é com usar é a nota, com Minha de explicou usar a nota como é esse A com nota também para brincadeira e um, um grande valor custa lá. É com usar a. Pois assim com o cantante porque a nós praticamente vindo de há normalmente todo mundo já é artista eu compreende então e que que coisas e que calaram grande que tem a cultura lá com um catanel uh, molho que alimentam uh -huh. com uh, com aos um dia de organizar mas coisas e manga de história talvez não tenha ali um noite inteira só para poder ir nisso Naquela uh, época também um, Nota tentava sempre, de noite, na serenata ou de lua cheia, de um que se vi imitar música de Roberto Carlos música de Ansonia, música de coisas assim. Bom, eu sempre entendo isso. Essa é a minha colega cantar tudo, essa foi cantar hora último cantar último para Na última, pra fichar. Pra fichar. A fichar é grande. É é é <risos> é essa história de meninas, não né? Maio, é. é, se... não fazia perguntas direto para título de Boa Música. Sem me falou brosca. O que eu falando? Eu estou falando em um estilo inovador, porque a mim primeiro era alguém que lança a brosca. Eu vou fazia um, um certo... Porque eu estou apanhando um estilo, nascido de é um estado bruto. Uhum. Como está bailado, como que está composto, como é que se é é assim, filosofia tudo o tempo com si ou na na notas moderno, não. ou de é que não encaixa ou, com a afinação para ver como é que fica, o compreende? Então, esse Brox aí foi um, uma inovação. Quando você lança o Brox pá, quem diz que não se vê tem outros valores artísticos, que não podia ainda tentar não ter resgatado para não ter para, para, para o público, para o mundo, compreende. até compreende? Não tenho que começar a ouvir nos estilos musical, que não, não musicas, que podem ser um patrimônio internacional. Só tina, por exemplo. Porque tina tem uma manga de história, tem uma manga de eh, ingredientes cultural que não pode eh, levar mais alto, ao mais alto nível. A maneira, é, que tá tocada, a maneira que tá, tá. tina está tocado, uma maneira que está... Tina, Singá, nos estilos tradicionais, é que o Ipata, é Mina de petróleo. Mas a mim uh, suspeito para o de botar baixo, para o Pierre Fã. Agora, uh, deixa só. Vamos uh, um, falar um bocadinho de música marcante do festival que uh, ganha de Fesnaga. É canos de canhão comprido, passa-passa-pal, padacinho-padacinho, padacinho-padacinho para dar meninos. <risos> A nós de terceiro mundo, e que aparecia a Ticino Bumba. Basta cortar no Bianda só. Mundo Ieren. O que é que eu tenho que? Como é que o é Como é que eu cozinhei poemas? Tudo para festival o de uma forma divertida, mas com mensagem forte mensagem e é muito forte, já. É. A nós de terceiro mundo. É capici, vou te Mostra, basta, vou cortar no vianda. Só, ela <laughs> não castigo. Como Outro tema que Pouco Guinde está tá, cantando é que. Uh, para pera... não sei o gosto de show poder público, o para brindar ainda público com mais um... Um de um beijo, de novo álbum, e contar no qual que projeto, e não imaginar como a... Tudo é coisa de bicho, de corona, passa, qual que planos com maio para divulgação de novo álbum? Qual que... primeiro país, ou... Qual que... Não planos, não planos que eu não tenho para fazer uma... Não é que eu não Porque é convencional para atingir a maioria de partes de guinenses. Para fazer também guinenses, ter seguintes de outras nacionalidades juntos para vir ao um espetáculo. Para ver, de facto, é um projeto na ribatera e um projeto muito ambicioso, muito grande demais portanto e tem equipas que não, não, não, não trabalham na terreno do então, não comissários de Espanha não é a França não vai é Inglaterra não vai é Caos tudo alguns Caos que têm menos aglomeração, uh, talvez não é estão fazendo os espetáculo. outros Caos uma uma Espanha não é estão fazendo não é estão fazendo quatro cidades e pena em Catalunha ali é... quatro cidades ainda que quem diz mais a colomelazão quem depois de lá, não para a roupa tudo, não tava tudo, para vamos desmanchar um blujo na Guiné. Um bruto muito contento. Pessoal, contentor na metade Guiné. <risos> le... que <risos> que esse, esse contentor de, fedreiro, de, de ferreiro, de ferreiro. É Mas <risos> não está condicionado a tudo que é, é, é, é. É uma doença muito triste. O catacífico é o se não vem é trás, se não vem é para diante, se não vem é na cuco, se não vem é na. Não se não é... Então é preciso não ter cuidado, não, le... não levar a coisa com cautela. Não... Eu troquei e cava tudo, não conseguia como é que cava. Porque, boa de manga de exemplo, tem gente que tormenta com. Cuidado, coisa... lá, Por exemplo, dar o não é não, exemplo do Brasil. É, é falam, bom, coisas na quebra já está já mais ou menos. Uh, controlado ele deixa a se vai contra na fim de ano com Natal. que é que está sendo? A situação triplica é como ainda é bom para por levar a com calma, troco com coisa fria, assim não tá por carmosar, não está podendo barzar outro, porque vamos é fazer espetáculo vinte com, com máscara. Mas <risos> espera um canto um bocadinho. É, não saiba da madrasta, não vai pedir perdão. Não saiba renda mundo, vai perder coragem. Vai perder coragem. <risos> é, um perder de coragem. Vai perder coragem. Vai perder coragem. Vai na coragem. Chip, chip, chip. Ah ah ah <laughs> <laughs> <smiles> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I'm not a a friend in the the world. I'm not a friend in the world. a Lua estava bonito, lungarana ra luas Lua estava bonito <SILENCIO> nesse E o <SILENCIO> bonita beleza <SILENCIO> na minha minha, Ampara, porque a mim tá cantar de aparelho, música tio, gosta a boca imbecil. O público pode desculpar um emocionante meio é, a ah, minha sim. Né? De novo álbum, que eu que brindar no que ele gosta um bocadinho? Ou um pude partilhar? A mim, não contou logo, aquela música que não é, é de Exato. ndingi é, é... É. Para tudo aquilo que tem na Terra Branca. Na ponta, tudo que não ouvi, nós ali com quase 200 guintos só na Facebook, não na é na minha página, na YouTube também. E agora não tem nenhum quadro alto. copé na pedi, yeah. acompanhando, Vou contar no comentário, é, qual música que vou gostar mais dela no novo álbum de Maio. E qual música que vou me para Maio cantar para ficar aquela. Assim... Bom assim é assim é okay. <laughs> <laughs> <laughs> não Assim o que assim estou fazendo. número fan número zero. número <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eu... <laughs> Ok, Eu estou número zero. Eu Ok, Eu okay. uh... okay. Uh, ok, mensagem Tio e Passa, não tem mais de que 400 e tal mensagens já de quinta maio. Epa! É, mas... Antigamente alguém pequenino, ok? Antes ante... tem uma de... letra, ok, Mensa, Oh, maio, não tem, Ali tu e... <risos> Ali vive com uma barriga. Uh, Iscarvalho Dingi uh, Francisco conduz de bino como está na hora. Síria Bayo Emilio abo abo que tem é, gosunka porí mensagem na chuva na angatene tempo. Dingi machu mais não não beijou. É <risos> não é bom Dingi porque é, não continua Dingi na Terra Branca é, é bicho pono ainda não mato Dingi. The pity So, so, Began a little so. If you can, a little bit so. The poor and a bit, all this, I'm still living here in a week. But tira aqui até sorte até sorte sorte até sorte naquele sol, no gelo não passa a saber, di do Aí não sei o eu não sei o que eu o de de You were me, to You in you was to a me, muito música instrumental, manga de coisa sucata, consegui... Daqui que o próprio começo. Pronto. A música história. Obrigado. Até a próxima. É boa, é boa. demais, é boa demais. E eu me sinto de deixar conta pouco com o seguinte. Como é que eu podia ter acesso ao trabalho? Antes de eu despedir. Não deixe o microfone, a boa disposição para o papel aqui Gosto-me se falou, Maio. seguinte- me se comprar, é novo trabalho. Tá? Como é que é por comprar? Então, não sei estar a de destruir assim, mas, uh, uh, uh, uh, uh, sobretudo, para membros da associação. Presidentes da associação de alguns, uh, são lá na Suíça, na Inglaterra. Uh, gente, de, de certa certo influência, porque é mais fácil para a a a ele conseguir contactar quem e a forma de compra. porque caos que está vindo de é de facto tudo fui eu compreender então uhum. uh, não vou ter acesso a pula na, na não vou ter acesso a pula outros caos então não arranjar outro método Se moras com que temer dona ou que temer mãe ou não não não outros caos outros centros comerciais não deixa disco lá por uhum. exemplo lina não deixa alguma linha de sintra na é causa assim que é uma mercearia, né? Tal como lá no centro comercial de Luz Belas, não deixar também na na mercearia ali de, de... de... de... Joãozinho, muito compreende. Embora de forma ilegal, não é que ela catapacer o compreende, porque código de disco e código de disco. Mas uma hora com coisas que ela por vem com alguma magnonomia, isto, né? Então, mano, eu não continua ainda para lhe disculpa para para para a pra... Pra... Pra Europa. Sobretudo para Guindes, a nível das associações, porque isso não é possível, mais. aqui não é Associações podem fazer redistribuição, Guindes têm acesso fácil de bairro. E mais prático, e mais prático. É, assim que não vou fazer, não vou fazer nada. Maio, em é nome de alta definição, na deixou uma promessa público. O pior que não torna a promessa público e é de ser um compromisso que nunca tem que falhar. A uh, Misty não ofereci Judá para construir boa plataforma online, o um site, uh, Judá a construir ideias, se preciso, tudo que preciso, fotografias no material, para poder ter o um trabalho, tudo não, cara. Uh, a o trabalho se alguém me comprar uma música, o por por preço ou de um álbum, tudo como na iTunes e tem a possibilidade. Essas alternativas também que participam, não só escritores de Guiné, suma músicos também para não tem que criar uh, alternativa, que eu falar, a alternativa, que uma falo, se mama amor não tem como a Madonna. Então um caminho tecnologia aos tem que utilizar é em benefício de autores. Para esse é cenário de espetáculo, não receber quando que a pandemia não passa. Então qual que é a alternativa? Não tem que utilizar a tecnologia para levar no mais longe e para revertir a nosso favor. Quem é que gostaria de botar o barco que me reconheceu nesse é momento que quer acesso a iTunes, ou, uh, por exemplo, uma outra plataforma de venda de música online. Se mais eu tenho esse site online, a mim por exemplo, quem que me se comprar um livro e tem a site e vai lá e o livro. Se me se comprar livro Físico ou livro online pela hora e, e tem acesso. Agora, quanto à música, música e coisas audíveis. Então, a boca precisa mandar alguém, alguém não música na telemóvel. Então é assim, fácil fazer. Minha irmã, a mim é. É fácil, E só mostrando vontade, que é que preciso ajudar nesse sentido. Entretanto, se deixou o microfone, a mim pediu. Ba, apenas 30, 30 a 45 minutos, nunca me sei abusar de boa disponibilidade, mas me deixei o microfone à boa disposição. Ouviu esse é assim, pai, eu e o Luizinho, Luizinho e a Bíblia, uma, o cara não saiu ali, a oss, mas pronto, nunca me sei abusar de boa disposição. Vou contar o que é que o Nabaí na baiana, boa alma, e que eu tive últimas palavras né? e mim, Amém, fina fim é bem para o coração de Maria Amélia, para ficar aqui o que não acabar. acabado. Ai, ai, então, ai, cinco, ai cinco, <risos> dez minutos à vontade, tempo de é boa, é, alta definição é de boa. Muito obrigado para quem te escutar no país de um De facto, a nia de um pequenino. Sempre está queria gosto, a gente está gostando. A gente tem missão prolongada ainda para cantar, sobretudo para cantar outras músicas, para cantar rap, rapa cantar porque de facto o que é que está, o que a é tá fazer artista sobreviver e esse trabalho, esse trabalho é, esse, é, esse, é, questão que estão com ali, muito importante. Mas se passou a por porque ultimamente suma não tem a possibilidade de fazer trabalhos musicais, estou fica só na casa, então começando a fazer também é, trabalhos de pintura. Então, tá, tá agora se tá, se tá, se a tá mostrar a voz um parte a vontade Maria e um parte de quadro, um par de quadro, então nem é caso, sem escusar esse projeto bem firmado, não continuamos a fazer quadros, que uh, por aí vai transportar quadro para que ela está ajudando, e está tá ajudando para a bolso se bolso, para o bolso contente, porque de fato é tempo ali, nós artistas não, não vivem uma época muito difícil, porque nós que estão juntando a gente, é doença agora que eu me sinto juntando a gente então se se tem guias que fica muito mais prejudicado, e é nosso então em outros países na na da subsídio Nunca senti indiciou para tanto para mim tanto para minha colega que se lá na Guiné, é que tem nenhuma ideia de antes, é que de atrás, que tem iniciativa de dar algum subsídio ou para que eles fazem um trabalho online que trabalha a pagar todo subsidiado para quem para alguns alguns dias podia ter um bom cartão de compra me compreendi é lamentável, essas coisas tudo é lamentável, é lamentável. Mas, portanto, em última conversa, também dá para falar que não estamos mais unidos, mais, Como podemos falar? Para não confriterizar com o um outro, para não deixar ódio à parte, o que é que não é permitido para não ter a ver para adiante? Havia pleno século, o Guindes não ficava, não ficava atrás da política que estava dando resultado, no canal de ser terra desenvolve. Não tenho juntado tudo, cabeças bons. O que vocês estão juntando? O que os estão juntando? O que vocês estão juntando? que Terra vai para diante. O que não tem que pegar? É outro juntando a junta secundária área, com o hmm. outro mal, sobretudo no Facebook. O que está levando para diante, Com o que vocês E, por último, uma mensagem forte que eu comecei a para os nome de mulheres. Bom, eu sigo com o nome de mulheres. Não estou falando de homem de sol a sol. Quer zero hora que o sol na nasce e na companhia sol logo sol não vai acima a mim. Mulheres estão sofrendo. Mulheres estão saindo a longa distância. Mulheres estão multiplicando. São os assim para abrir gente, para os meninos, para a escola. Não E é muito câncer, é muito câncer. É parte social na Guiné, bom para a juventude, para a juventude. Para dar incentivo a não-menheres, a não-meninos para perna na escola direito para criar eles para ser meios de de, de de desenvolvimento de convivência então, agora por exemplo o Natal tem o ano novo as meninas tá as sa... é... é lá de coutume está a de Bor, para para festas de Natal lá no na Império você é criado vocês jardins lógico na sua zona yeah? é para eu tenho que mandar a mão a primário que tenho que fazer eu tenho que fazer trabalho de casa ainda trabalho de casa falta aquilo. Manda falar viva não povo para a existência que tem, para né? a manga de câncer, mas ninguém quer desistir, não, não, vai pouco pouco. Muito obrigado. aí obrigado a nós. É 45, 47 minutos de manga de ensinamento. Misi, é... é só falar o Kumar. Uh, Uma hora ou seja a meia hora antes do no nosso ensaio ao live esteve com esteve na primeiro encontro de escritores online de, de Nimba exatamente de Expedia, papel, o eu na papeira com Luiz Vicente relativamente à boa parte uh, artístico ou seja a artista artista artista plástico no né, né caso e uh -huh. Luís Vicente a uh, tem a Nimba Art Gallery que curador da Nimba Art Gallery, para fazer exposição de boas obras também. Esse trabalho que a mim esteve, eu fazia sem falar o mesmo. Então, pensa é a conexão com o Fabiá E para aquilo que você saber, Maio, não lembra? Então... Uh, li perto o lembra capadinha capa de minha livro, o meu segundo livro de poema, Maio, uh, gente, que fazia? Assim, para mostrar gente aquilo que, que você Ok? Uh -huh. Maio que fazia desenho da de capa de livro. E primeiro, antologia de jovens guineenses, eh, Traços no Tempo, Maio que fazia também a eh, ilustração interior de, de livro com de manga de desenho. Entretanto, eh, lista-lhe uma mensagem forte que Maio passa eh, linha de desenho, mas pronto, um dia... E, é claro. a então, a mim como Me lembro. Eu não não lembro. Não eu, lembro. Eu, Muito eu meu. <risos> <risos> a sério. assim sendo para tudo os Guinenses que acompanharam o Teline, tenho que falar a voz. Muito obrigado pela boa partilha, para mensagens. Manga de mensagens com me capuri uh, Subinti Edson Freira, conduto de pina. Uh, é de Vixos, com a com uma Deus, vídeos, é né? com a Deus, na Judá. Bolsona bolso não contente um dia, não tem que trabalhar para esse sentido. Entretanto, uh, ali do um sobrinho, Pachicó, Pachicó. Eu conheço o meu sobrinho, Emílio, porque ele tem a lei de embunhar. Ele tem a lei de embunhar. Mãe, meu irmão, não tirou mais tempo. Gosto gostaria de me convidar, o papo fica mesmo, para não escutar o coração de Maria Amélia junto. na para um bar buscá-lo e... Um mundo é solene, solene. O coração de Maria Amélia e com tudo, solenidade, para nos escutar. Ok? A tudo... De Maria e assim, não acaba de ouvir Maria Amélia do Maio Copé. Quinto que não ouviu, o palmas, vou palmas. Agora podem bater palmas ao Maio. Uh, Maio, eu mereci tudo, carinho, tudo, louvor, tudo de bom na boa vida pessoal e de boa família. Para Deus protegido, é, vou, vou continuar brindando e para no Estado saber reconhecer patrimônios que não tem. Há um patrimônio de Guiné-Bissau Maio. Uh, é. que falou para por momento, é nome da alta definição, e, para o momento, e minha palavra, é a me escravo de minha palavra. Esse caminho falou, ali aos que é que me pude ajudar nela para divulgar o trabalho na Fazil com maior carinho para E o que é que está tocando? Então, o que está tocando, o que não está passando para Guiné-Bissau, que não gosta dela. E assim que não divulgou o trabalho, minha irmã. E, mais um dia... Obrigado, Buceta, no convite. Em caso de sumir, falar alguma coisa ou não, me mantenhas de boa noite para você e para tudo o que gosta de te dar. Não tenha ou no coração. É yeah. só para despedir, só para despedir. Porque o que a gente está A nós que temos valor cultural, é, sobretudo na idade que não seja. Não, é bom para não levar no conhecimento para a cova. Para não para meninos. A mim, então, gostava de dizer o. Um, um museu aberto para sina meninos para ver valores tio valores valores para jogar para não ter que val não valores para não mostrar a nova geração que está um bocadinho meio perdido e que meio perdido vai fazer tal coisa também seja aventuras e coisas assim mas para mostrar eles bons coisas bons coisas que não, não não não vai não ganha nenhum que me rende que na herda que valores tu que lanta costa vai ter Pronto. Eu não tenho a ocasião de... Cada vez não nada para piar, mesmo assunto. Muito obrigado, Vavuz, tudo. Muito obrigado. obrigado, acompanhando Mantenhas de Boa Noite. Obrigado, Maio. Até uma próxima. Tchau, tchau, tchau. Todos nós, para Deus, com o Biciano, para o Ipe, a voz e da voz, também o Noti Sabe essa bolada, suma músicas de Maio. Mantenhas de Tchau. tchau. Dor de, de <tons <tons <tons <tons nosso